Armas para que Mercedes e Ferrari eh, JP se façam presentes na disputa pelo campeonato, seja de pilotos, seja de construtores. Bom, Renato, eu acho que é o que todo mundo espera, né? É, é sempre difícil, para não dizer, é impossível, né? A gente é impossível a gente traçar qualquer tipo de panorama antes da temporada começar. Até a pré-temporada, ela costuma reservar algumas surpresas, porque a gente nem sempre sabe como é. os carros estão na pista, né? A questão de peso, enfim, é, todas essas situações. Mas eu acho que todo mundo espera que seja um campeonato mais competitivo do que no ano passado, que realmente é, a gente viu um passeio da Red Bull, não teve competitividade, e, e eu concordo muito com o que você diz quando você fala que a Ferrari parecia ter acertado. Né? Eu acho que assim o conceito é, do carro, o conceito, né, a, a questão, a competitividade da Ferrari ali na pista, ela não é, não era aquela vergonha que a gente que a gente começou a ver na, na reta final do campeonato, de que a, não na reta final, né, mas na metade do campeonato a Red Bull já estava sobrando, ganhando corridas de forma consecutiva, mas eu acho que uma série de fatores entraram em, em, em, em, em não, não seria uma série de fatores causaram essa falta de competitividade, não só... Aí a gente pode citar um monte de coisa, a gente pode citar erro do, do piloto, como o Leclerc, é aí que eu lembro de dois, é, em Imola em Monaco, e em Mônaco, em Mônaco não, perdão, na França, e ainda assim, acho que o Leclerc é o menos culpado por essa situação, porque além dos erros do piloto, a gente pode falar da, dos problemas na troca de pneus, a gente pode falar da tomada de decisões, porque, por exemplo, o GP da Inglaterra, o Leclerc poderia ter vencido que poderia ter sido uma, né, uma, uma cartada... Naquele momento ali, a, a Ferrari abriu mão do campeonato de uma maneira que... Aí alguém pode até argumentar. Não, mas naquele momento ali o campeonato já estava né, muito complicado para o lado da Ferrari. Pô, tudo bem, mas você abrir mão do campeonato só para você... Eu quero garantir uma vitória, então eu vou botar o meu segundo piloto. Não, não o Sainz não é o segundo piloto, né? Mas é o cara que não estava ali envolvido na briga pelo título. Então... Dar essa vitória para o Sainz, em detrimento ao Leclerc, para mim, foi uma decisão que disse muito sobre a falta de ambição da, da, da, na, na mentalidade da equipe em 2022. e Porque sacrificar a corrida do piloto que ainda nutre alguma possibilidade de brigar pelo título só para você garantir uma vitória, porque foi isso que ficou explícito é pensar pequeno, é pensar muito pequeno. A gente está falando da Ferrari né? e, e, e, enfim, todas essas situações, a gente pode enfim, citar até mais aqui, mas todas essas situações acarretaram em uma competitividade que não existiu. Mas eu acho que o carro da Ferrari tem capacidade, tinha capacidade de fazer muito mais do que fez no ano passado. É, a gente sabe que a Ferrari sofreu, sim, com um problema de temperatura, um problema de desgaste né, no, nos períodos dianteiros. Ela tinha esse problema na, na, na corrida, por isso... Era um carro que muitas vezes... Quantas vezes a Ferrari largou na pole e perdeu a vitória, né? Então, é um carro que foi muito rápido, sim, em ritmo de classificação e que a longo prazo na corrida deixava... A médio, a, a médio e longo prazo na corrida deixava a desejar também por essa questão de, de gasto dos pneus. Mas é, a Red Bull também sofreu com problemas no início do ano. A Red Bull viu o carro quebrar duas vezes nas três primeiras corridas, resolveu os problemas com a temporada em andamento e sobrou né, no campeonato. Então, falando dessas duas equipes, né, eu acabei me me acabei me ficando bastante focado aqui na Ferrari, mas enfim, a Mercedes a gente viu uma grande evolução ao longo do ano passado. Só que, ainda assim, longe de oferecer uma competitividade real. É, é, e, e falando aqui em termos de briga pelo título, in, completamente impossível pensar nisso para a Mercedes em 2022. Então, esperamos que em 2023 a competitividade seja maior sim, lá no, no topo da tabela. Que a Mercedes con, consiga continuar é, é, a evolução que ela apresentou na reta final do ano passado, porque isso é, é vital para qualquer pretensão deles em 2023. No estado que estava ano passado, vai ser terceiro de novo esse ano. E a Ferrari, enfim, trocou, ali até, trocou até o chefe da equipe, percebeu que precisava de uma repaginada e, enfim, tem que abraçar o fato de ser a Ferrari, né? ambicionar coisas maiores e, e enfim, agir de acordo dentro da pista, agir de acordo dentro da, da, dos momentos em que precisa tomar uma decisão em questão de segundos. Olha, se vocês ouvirem uma criança gritando aqui, é o Martin muito animado, tá? O Martim já tá muito animado com os lançamentos de Ferrari e Mercedes, ele já está no ritmo de Fórmula 1. O Gui, é, indo pelo mesmo caminho, você acha que Ferrari é, e Mercedes têm armas para disputar com a Red Bull esse ano e para diminuir essa distância que foi tão grande ano passado e que deixou a temporada tão modorrenta? É o que a gente espera, né, Rês? É, tanto que essa apresentação das equipes mostrando já o carro que vai ser durante... É, utilizado durante a temporada, é, anima, né? Os fãs da Mercedes ficaram em polvo rosa, né? Como, como a gente brinca na, na internet por, pela volta da, do tom preto, né? Na, no, no carro, né? O Toto Wolff chegou até dizer que realmente o preto, tipo, eles buscaram esse tom exatamente para deixar o carro, o W14 muito mais leve, né? Então, assim, tudo isso foi pensado, né? Para que, que haja ao menos essa aproximação e, né? e um pouco mais de competitividade, né? A gente não pode. É, quer dizer, a gente não pode é, é questão de, né, de, de uma questão individual mas uma temporada que ano passado em nove corridas nas, últimas, nas nove, nas nove última, últimas corridas foram sete vitórias da, do Verstappen, oito vitórias da Red Bull então assim, teve foi um atropelo muito grande né, do, do, da Red Bull em relação às outras, não teve realmente a competitividade, a competitividade que a gente imaginava no começo de temporada sobretudo quando teve aquele equilíbrio Ferrari e Red Bull, né, dividindo as vitórias e tal, né, a gente até imaginou que um problema de confiabilidade na Red Bull seria, daria um tempero especial para o campeonato, uma coisa que foi resolvida ao longo do ano, e a Mercedes ficou como o JP falou, ficou muito para trás, né o carro nasceu errado, né, e eles foram é, literalmente trocando o pneu com o carro andando, né, como, como a gente costuma dizer, até que chegaram, enfim, a, a, a vitória do Russell, né, aqui em Interlacht que no fim das contas meio que é, deu uma boa aliviada no, no, numa temporada ruim que a Mercedes fez em, em 2022, né? A gente não viu a gente viu pouca coisa do Hamilton ano passado, né? O Hamilton realmente se entregou para a equipe, tipo, buscando testar todas as atualizações que eles quiseram promover para o carro, né? Então espero, acredito que nessa temporada ele seja até um pouco mais priorizado, né? Ele, ele é o principal carro-chefe da equipe, né? Acho que e é natural que isso aconteça. Então, é, anima um pouco, né? Anima um pouco perto do, do, dos lançamentos que a gente viu das outras equipes. Não tem nem comparação. Ferrari e Mercedes foram muito na frente, já estão na pista, é, mostraram os seus carros para o mundo. E é o que a gente espera. A gente espera realmente que, que, que não, não, não seja uma, uma temporada tão é, mediana, vai, como foi do ano passado, que foi, uma, né, foi um canto de um uma harmonia só, né, que foi do, do da Red Bull, foi impressionante o que eles fizeram. Claro, parabéns para eles, o carro nasceu perfeito, né, e entregaram o que tinham que fazer. Mas fica essa frustração porque não teve muita competitividade, não teve não teve tanta rivalidade como a gente esperou, como a gente viu em 2021, então nem se fala. E é o que a gente espera para essa temporada.